O Ceará nos separou. Mas sei que nunca mais há de voltar. Pra nós um novo sol brilhou. E a vida nos sorriu. Amigos de Jaguaribara do Ceará, eu sou João Binho, E nesta sexta-feira, dia 17 de agosto eu vou estar com a minha banda completinha cantando na Praça da Matriz. Depois da novena, sexta-feira, 17 de agosto, eu vou estar de volta a Jaguaribara para a gente recordar aqueles grandes bailes que a gente fazia antes na escola Domingos Pais. Você lembra que na velha Jaguaribara tinha João Dino sempre na festa de Santa Rosa de Lima, portanto... A festa de Santa Rosa de Lima, esse ano, eu vou estar presente e conto com a presença de todos vocês. Vai ser uma noite de confraternização, uma noite de reencontro aí na Jaguaribara do Ceará. Eu conto com a presença de cada um de vocês. A realização é da paróquia de Santa Rosa de Lima e o apoio é da Secretaria de Cultura, Prefeitura Municipal de Jaguaribara, unidos por um município melhor.